O CSGO não traz uma atualização grande e interessante para a gente há cerca de 200 dias. A última atualização que adicionou alguma coisa realmente relevante no CSGO foi a Recoil Case no mês de julho de 2022. E vamos combinar que as skins na Recoil Case nem são tão interessantes assim, né? A gente tem a USP String, a gente teve essa Alp que ninguém gostou e as mesmas uvas que já dropavam na caixa da Operação Broken Fang. Então assim, nada de novo nos itens raros durante os últimos 200 dias no CSGO. Depois dessa caixa a gente teve algumas caixas legais sendo lançadas aí, com pouco intervalo de tempo entre elas, mas depois dessa atualização aí, adicionando o um mapa Anubis ao pool de mapas competitivos aí do CS a gente não teve nada de interessante, mas com certeza a Valve tá cozinhando aí, um update interessante com possivelmente a CS2, mas o que eu quero saber mesmo são as próximas skins do CS, que já tá na hora.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 E por isso eu decidi colar aqui na comunidade da Steam, né? Na oficina do CSGO. E vou ver todas as skins que estão bombando aqui no momento, que a galera tá pedindo pra serem adicionadas. E ó, já a primeira skin que eu vou ter que já botar assim aqui, mano, era a p 50 Print Stream. Muita gente quer essa skin aqui no CSGO. Seria a quarta skin de Print Stream. Não sei se tem um limite e tal. Talvez já tá bom. Três, porque eu acho que a AK seria mais importante do que a p 50 Então se só puder ter mais uma Print Stream pensando assim, eu queria a AK e não a Pz50 em si Eu vou falar não E se vocês nunca vieram aqui, mano Venham, é muito legal Várias vezes eu já vi aqui Vi algumas skins e tal Os votei sim E no futuro vi elas sendo aprovadas Então isso é bem legal E olha, essa skin aqui Parece que ela tinha sido criada Pra Dreams and Nightmares Collection, né? Aquele concurso do CSGO Mas ela não foi aceita Só que que a foda mano Na moral Me lembra bastante As skins da Team mind Studio, mano Mas essa daqui teria chance De entrar no CS, eu acho Tá bem detalhada Tá bem feita Vamos votar aqui sim E ó, agora sim, mano Falei da Team minds Apareceu a P90, que ainda não foi adicionada deles, né? Pô, achei bem bonita, massa as cores, né? E eu tenho certeza que é da coleção Tarot, exatamente. Então eu vou votar sim, porque eu acho que todas as skins que a Tio Minds fazem, são muito bem pensadas. Mas como que isso aqui veio parar na minha tela? Eu vim aqui agora na página dos itens mais populares, e parece que a galera tá louca pra essa Glock aqui ser adicionada. É, faz muito sentido, né? A gente tem o um mapa Anubis, mano, grandes chances dessa Glock ser adicionada ao CSGO, antes do próximo Major, que vai ser na França, porque essa Glock na versão souvenir ia dar muito certo também. E como a gente vai ter partidas do mapa Anubis no próximo Major, com certeza, né? A gente vai ter que ter uma coleção da Anubis com algumas skins e eu aposto que essa Glock vai estar no meio delas. Essa aqui eu penso que é uma skin que a Valve pode estar cozinhando também pra adicionar nesse ano de 2023, a capa que a gente tava falando. Seria, tipo assim, fantástico esse item ser adicionado. Ia ser muito vendido mesmo. Sem contar que é uma skin muito pica, né, velho? Uau, essa daqui eu não tinha visto ainda, mano. Aparentemente é uma nova skin aí que algum criador de skins fez, né? E a galera tá louca fazendo essas skins com uma temática Egito e tal, pra possivelmente ser adicionada à coleção do mapa Nubis. E tem muita coisa boa sendo criada, mano, não vou mentir. Pra WP também acho que já tava na hora da Valve introduzir umas novas skins, né? Teria uma referência aí com a mitologia grega, né? Eu achei ela muito puxada pra uma cor só, mas achei bacana o scope na Alp. Tem uma galera viajando também, criando Alps mais coloridos e tal, mais farfã, mas eu acho que é uma boa pegada. Tem skins tipo valorante que poderiam meio que ser adicionadas no CSGO pra deixar o jogo mais alegre, sei lá. Ah, e tem os Alps pretty né, mano? Que se a quiser lançar um AWP top nesse ano de 2003, é só lançar a Print Stream. Com certeza não seria uma skin caríssima, tipo uma Dragon Lore, porque sempre que eles lançam Print Stream, rapidamente a galera abre muitas caixas e aí não fica tão cara, né? E também meio que naquela pegada ali da Alp que a gente viu do Minotaur, eu achei essa daqui que também poderia ser interessante, mas tá um pouco simples. Porque quando eu penso em AWP, eu mesmo penso na Alp The Empress, da Two Minds, que ainda não foi lançada e possivelmente essa skin pode ser adicionada, já que a gente tem a K, The Empress, a gente tem a M4. Então, assim, essa coleção recebeu várias skins já, e na minha opinião, essa AWP aqui seria campeã de vendas, todo mundo ia querer. E galera, pensando em m 4 s né, como ainda tá no meta, todo mundo tá usando, mano, tem uma ou outra na comunidade que eu acho muito foda, mano. Essa daqui, por exemplo, Lionheart, olha que arte foda, mano. Sei lá, eu acho que a gente tinha que ter alguma M4-1S que fosse tipo a HAL, tá ligado? Pra ser considerada, assim, a m 4 s mais insana de todas. Talvez não seja essa daqui que a gente tá olhando, mas se fosse pegar aí um exemplo da HAL, da Dragon Lore, que deram muito certo no passado, e replicar alguma coisa na m 4 s mano, ia dar muito bom. Galera, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, deixa um like se você curtiu e vamos aguardar ansiosamente um update aí com a nova caixa, novas skins pra dar uma renovada no CSGO, né? Tamo junto e a gente se vê na próxima um abraço, falou!